Um banco fez um empréstimo de 10 mil reais, então fez um empréstimozinho de 10 mil a um cliente pelo prazo de um mês, cobrando o valor de 100 reais a título de juros. Qual foi a taxa de juros que o banco cobrou do cliente? Ai, meu Deus, é juros simples ou compostos, cara. Deu um mês, um período e não falou nada, vai no juros simples. Porque é igual juros simples ou composto em um mês, um ano e um período. Tá, então, vai no juros simples. Técnica R. Joga na fórmula. Fórmula, joga na fórmula. Pediu a taxa, joga na fórmula. Dá para fazer de cabeça? Dá, mas vai jogar na fórmula, para tu não errar. Não tem erro. Vamos lá. Capital, 10 mil. É, tempo, um mês. 100 reais a título de juros. Juros, 100 reais. Aí ele quer a taxa de juros, né? Taxa de juros. Vamos achar a taxa de juros, beleza? Taxa de juros. Beleza? Aí vamos lá, galera. Ó, formulazinha. J igual a CIT sobre 100. Formulazinha do juros simples, né? J igual a CIT sobre 100. Vamos lá. É só substituir todo mundo. Vamos que vamos. Tá, ó, como o tempo está ao um mês, a taxa vai vir ao mês, em porcentagem. Assim. Então, vamos lá. Quem é J? 100. Dá para fazer de cabeça? Dá, mas vamos fazer assim. Igual capital, que é 10 mil, vezes a taxa, que é I, vezes o tempo, que é 1. Isso tudo dividido por 100. Maravilha. Corta esses dois zeros. Tuf, tuf. Aí vai ficar 100 igual a 100 I. Aí, 100 com 100, né? esse bagulho dá 1. Então, a taxa é 1% ao mês. 1% ao mês. A taxa é 1% ao mês. Aí é que o inimigo tenta agir. O aluno emocionado vai procurar 1% ao mês. Por que eu sei que a taxa é 1% ao mês? Porque o tempo estava ao mês, consequentemente a taxa vem ao mês. 1% ao mês. Aí ele vem, ó, 10% ao ano está fora, 0,1% ao mês, 0,05%. 1% ao ano. Ai, meu Deus, qual que eu marco? Ah na é dúvida, vou marcar a letra C. Calma aí, vou até aparecer para botar a mão aqui. Calma aí, não faça isso. Por que não faça isso? 1% ao mês. Não tem 1% ao mês ali. Se não tem 1% ao mês, o que, que você vai fazer? O que, que é 1%, galera? Você vai resolver botar em decimal. O que, que é 1%? É 1%. E 1 por 100 é 0,01, você volta dois casos. Ou seja, isso é 0,01 ao mês, beleza? 0,01 ao mês. Que aí o gabarito é a letra A, marca a vida, a vitória. Vem cá, quer aprimorar seus estudos para o concurso do Banco do Brasil? Nessa reta final, através de um estudo reverso, onde vamos deixá-los de cara para o gol, te dando dicas e macetes, e macetes...